Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Carta do desejo, vamos complementar.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 Carta dos Dragões. Ok. Ares, há um desejo, um querer de encher a tigela com coisas materiais, coisas que venham te agregar valor, como alguém... Que vem buscando, investindo em novos métodos para sair de uma posição que já não combina mais com você. Você quer viver novas e melhores experiências. E vai viver sim, porque a Carta da Justiça confirma isso. É a Carta da Vitória. Vitória com base no seu esforço, na sua ação, em dar esse primeiro passo. Exemplo. Entregou currículo? Vai ser chamado para trabalhar junto de outras pessoas? Ou, deixou o passado para trás, o seu antigo eu, fazendo pequenas mudanças em sua vida, e aqui mostra muito positivo. Aqui os planos saem do papel. Se materializando em mudanças que trazem recompensa. Carta do Oráculo. Dragões, destrua todos eles? Ou seja, é o momento de por as suas vontades, tirando fora o que não condiz com essas vontades, que pode ser medo da opinião dos outros, medo de errar, medo do novo, medo de dar passos diferentes ou crenças limitantes diante da vida. Pega a sua espada... E vá destruindo todos os obstáculos que estão dentro de você, impedindo a passagem no seu caminho, tá bom? Gratidão!